Salve, salve, rapaziada. Beleza? São uma aqui no vídeo de hoje eu ensinar vocês aí a como adicionar dinheiro na Steam via Pix. Então vamos lá pro vídeo. Primeiro vocês entram aí no perfil da Steam de vocês, né? No navegador, no, no launcher mesmo da Steam. Vocês clicam aqui no nome de vocês, depois clica aqui em detalhes da conta, aí vai abrir essa página aqui. Aí aqui vocês clicam em adicionar fundos à sua carteira, Steam, aí vai vir para cá. Aqui vocês selecionam o valor que vocês querem, no meu caso vou adicionar 10 reais. Clique em adicionar, aí provavelmente vai pedir para logar na conta de vocês, se for no navegador. Agora se não for no navegador, aí não vai pedir, então vou logar aqui na minha conta. Pronto, loguei aqui na minha conta. Aqui vocês clicam aqui em boleto bancário que tiver selecionado. Aí vocês procuram aqui ó, Pix. Clique em Pix, clique em continuar e clica em aceitar os termos. Aqui vai estar tá dizendo a forma de pagamento, PIX. Aqui vai estar tá dizendo é, quanto vocês estão adicionando, a forma de pagamento, se vocês quiserem modificar, e a conta da Steam de vocês. E clique aqui ó, em continuar para o boa compra. Aqui vocês vão ter que se, é, selecionar o CPF de vocês. Depois de digitar o CPF de vocês, você clica em pagar 10 reais. Aqui vai estar tá dizendo, você tem 30 minutos para pagar. E copia o Pix aí, ó. Provavelmente vai estar tá borrado, né? Que isso daqui é muito confidencial, né? Então é isso aí. Agora é só pagar e pronto. Pronto, paguei aqui. Agora é só voltar aqui. Vai dizer que tá trabalhando aqui. Aguarda um pouquinho. Agora é só dar um refresh aqui na página. E tá lá, adicionado os 10 reais. Agora é só gastar. Como vocês quiserem. Bem. o um tutorial é esse daqui. Espero ter ajudado vocês. Se tiver ficado alguma dúvida aí. Deixa nos comentários. Eu ajudei vocês. Deixa o um likezinho aí. Pra ajudar. Então mas é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou.